E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um dos conceitos mais importantes na matemática, que é a ordem na multiplicação. Será que 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3? Ou seja, será que representam a mesma quantidade? Basicamente, o que eu quero saber é, se eu tiver dois números aqui na multiplicação, e eu trocar a ordem deles, será que eu vou obter um outro número equivalente? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar a respeito disso. Ok, vamos pensar nesse exemplo em particular. E, para ajudar com isso, eu vou colocar uns gatos aqui. Esses gatos realmente têm cara de mal. E nós podemos pensar nisso como três grupos de quatro gatos, É então, um grupo de 4 gatos, 2 grupos de 4 gatos e 3 grupos de 4 gatos. E se nós quisermos associar isso à nossa multiplicação, é como se isso aqui fosse o número de grupos do nosso segundo número. Mas, olha, nós também podemos ver como 4 grupos de 3. E como poderíamos fazer isso? Simples, poderíamos fazer um grupo de 3 gatos, 2 grupos de 3 gatos, 3 grupos de 3 gatos e 4 grupos de 3 gatos. E Pensando dessa maneira, a ordem não importa, não é? Multiplicar 3 vezes 4 é a mesma coisa que multiplicar 4 vezes 3. Uma outra maneira de pensar nisso é que você tem aqui Quatro fileiras de três gatos, ou seja, quatro linhas. Então, uma, duas, três e quatro linhas. E você tem uma, duas e três colunas de gatos. E se quisermos saber o total de gatos que tem aqui, nós multiplicamos 4 por 3. Mas e se você visse essa mesma quantidade de gatos de uma perspectiva diferente? ou seja, eu virei a imagem, e agora essas colunas aqui viraram linhas e as linhas viraram colunas. Então, agora nós temos uma, duas e três linhas, e temos uma, duas, três e quatro colunas. Deixa eu até apagar isso aqui para não ficar tão confuso. Se você perceber, nós temos o mesmo número de gatos. Ou seja, a ordem não importa. O que eu quero dizer é que aqui eu estou lidando com 3 vezes 4 seria igual a 4 vezes 3, mas isso vale para qualquer multiplicação de dois números. Deixa eu descer aqui para nós entendermos isso na reta numérica. Eu acho que vai ficar mais claro. Se nós temos 3 vezes 4, significa que vamos caminhar na reta numérica de 3 em 3 unidades. Então, do 0, nós vamos para o 3, depois para o 6, depois para o 9 e depois para o 12. Agora, se quisermos saber 4 vezes o 3, significa que vamos caminhar de 4 em 4 unidades 3 vezes. Então, do zero vamos para o 4, do 4 vamos para o 8, e do 8, vamos para o 12, ou seja, paramos no mesmo lugar. Portanto, 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Vamos ver um último exemplo aqui e ver se realmente entendemos isso. Será que 6 vezes 4 é igual a 4 vezes 6? 6 vezes 4, você pode ver como 6 grupos de 4. Então, caminhamos de 0 até 4, de 4 até 8, de 8 até 12, de 12 até 16, de 16 até 20, e de 20 até 24. Ou você pode pensar nisso como 4 grupos de 6. Então, do zero vamos para o 6, do 6 para o 12, do 12 para o 18, e do 18 para o 24, chegando no mesmo lugar. Portanto, 6 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 6. A ordem dos fatores não altera o resultado. Lembrando que isso aqui é um fator e isso aqui é outro fator. Cada número é um fator. E o resultado nós chamamos de produto. Isso tudo é chamado de propriedade comutativa da multiplicação. Basicamente, ela só diz que essas duas coisas são iguais.